Viva amigas. Fui às compras, trazer aqui cores muito lindas, deste cordão náutico. Este cordão náutico tem realmente cores muito, muito interessantes. Brilhantes. Eu gosto de cores brilhantes. Trabalhei com, com lã para tapetes, mas não gostei porque as cores são bassas. E depois quando chega à câmara, a câmara ainda come a cor, né? tira a cor. Ainda fica pior. Mas estas não, estas cores, a câmara gosta destas cores. Tem brilho, tem um brilho maravilhoso e fica muito bem nas câmaras. Estou a trabalhar, estava a trabalhar com uma agulha 5,5. ,5. Comprei hoje também uma agulha 6, apesar de achar que a diferença é muito, não é? Entre o 5,5 e o 6, mas a diferença é muito grande. Mas enfim, vamos ver como é que sai, como é que trabalha. E agora trabalhar macramé, trabalhar, trabalhar, trabalhar.